Pode vale ressaltar que é no caminho fora da aldeia que elas encontram Jesus. Isso significa que é no caminhar juntos que testemunharemos nossa fé, nossa esperança de pessoas renovadas, com vida nova, assim como Marta e Maria ao encontrar Jesus. Para resumir, quero dizer a vocês Precisamos pensar, aproveitar esses momentos de silêncio em nossas vidas, momento de confinamento, de estarmos separados uns dos outros, para pensarmos as nossas relações, o nosso jeito de pensar e de viver, as opções que fizemos. De repente, pode ser que possamos nos encontrar com pessoas mortas que precisam de vida. E aí, Jesus, nesse momento, em todos os momentos, vai ser sempre aquele que traz vida nova, se você crê. Todo aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Se assim você crê, com certeza viverá, como diz São Paulo. Se morremos com Cristo. Em Cristo viveremos. Que esta semana seja uma semana abençoada para todos. Que Deus nos abençoe.